Hoje eu estou aqui com a Dani, trazendo um presente especial para ela. Uma mãe, mulher, empresária, empreendedora, profissional, líder, líder das mulheres empreendedoras e empresários de São José dos Pinhais, uma liderança importante da nossa cidade aqui de São José dos Pinhais recebeu o prêmio a homenagem de uma organização filiada e ligada à ONU como uma Embaixadora da Paz então uma mulher com reconhecimento mundial como uma Embaixadora da Paz e ela além de, todas, de todos esses atributos ela foi minha aluna Aluna no curso de oratória duas vezes já, como aprendiz. E ela organizou também o curso de Mulheres Empreendedoras Oratória para as Mulheres Empreendedoras Empresárias da Associação Comercial. Então ela já fez um estágio, ela fez uma jornada, ela já fez uma caminhada. E quando a mulher começa a fazer essa caminhada, tem uma coisa que precisa acontecer na vida dela para que tudo se transforme, e que tudo pode acontecer. E que aí a jornada passa a ter um outro caminho, um outro olhar, um outro jeito de fazer a jornada. É quando ela se levanta como guerreira. Na psicologia analítica de Jung, no arquétipo do mago, quando a mulher ela alcança o estágio de guerreira, ela alcança seus sonhos e cura a sua alma. Ela cura a sua alma. Então, tantas coisas que acontecem. E no nosso treinamento oratória clássica, oratória moderna e oratória holística, onde nós aprendemos a arte, aprendemos a habilidade e a espiritualidade, principalmente a espiritualidade, a vania é muito especial. Ela é uma profissional carinhosa, extremamente carinhosa com os pacientes, ela é uma mulher atenciosa com todos, ela é uma madre Teresa de Calcutá. Ai. Quando ela senta com as pessoas, com as mães, com as crianças, ela é extremamente comprometida. Eu nunca vi ela irada, nunca vi ela nervosa, sempre vejo ela sorrindo, atenciosa. E por esses atributos todos tão especiais que ela tem, ela está sendo homenageada hoje com a varinha marrom que é a varinha num estágio, depois de um aprendiz, quando eu alcanço o estágio de estar iluminado, que o meu caminho se ilumina, e ela agora, como iluminada e iniciada, ela está indo em direção à varinha preta, que é a varinha do mago, a varinha da maga, aquela pessoa que alcança a iluminação total e que ela tem uma habilidade para conversar com ela mesma, um poder pessoal que gera nela mesmo uma energia que faz com que a vida dela seja diferente e a partir do momento que ela entende, que ela compreende isso, ela consegue também ajudar outras pessoas, ambientes e organizações. Então é um privilégio, Vaninha, entregar para você essa varinha. Eu tenho certeza que isso é um símbolo. Mas ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. E como eu sou seu professor, o seu mentor, eu vinha com ela segurando filme porque ela tem toda a minha energia aqui. Então é uma energia toda positiva, uma energia que traz paz, uma energia que traz entendimento, uma energia que traz intuição, uma energia que traz o dom. E ela então é uma energia que vai, cada vez que você estiver com ela, olhando ou pegando, quando você vai fazer uma apresentação, a varinha passa a ser como se você fosse agora um maestro. Que você fosse reger uma orquestra, uma palestra, um discurso, uma apresentação. A varinha é como se você tivesse notificando, dando as notas, um tom para as notas, um tempo para as notas, que é o que você vai fazer com a fala. E conforme você vai falar, você vai perceber que a fala a palavra, o dom da palavra, eu fiz aí hoje uma live, o poder da palavra, e a palavra você vai ver que ela entra na alma e ela transforma. Então quando nós temos esse, esse, essa sensibilidade de falar com poder nas palavras, nós tocamos na vida das outras pessoas com um poder tão grande que as pessoas, a alma delas se aquieta, os medrosos se tornam corajosos, os inseguros se tornam confiantes e os e aqueles que são covardes se tornam corajosos. E aí você como uma guerreira vai transformar a vida das pessoas dos ambientes das organizações. Então hoje é um ritual que eu entrego a você a varinha e agora ela já não me pertence mais. hora saiu, <risos> saiu uma energia de mim, saiu algo de mim quando ela recebeu. Quando ela recebeu é impressionante. Eu senti que saiu de mim e, e agora. E eu senti recebendo. É, e agora Obrigada. você, agora você recebe, é impressionante como eu senti uh, no momento que eu passei para você. É como se tivesse saído de mim mesmo. Saiu virtude. E essa virtude é para o bem, para fazer o bem, para transformar o mundo e transformar o mundo para melhor. Tá bom, Vani? Fico bem feliz de entregar para você essa homenagem, que é o meu reconhecimento, que você é essa autoridade, eu percebo essa autoridade em você e agora você é, é uma, uma faixa marrom, oh, uma assim. mago do segundo estágio, que é o estágio intermediário o iniciado entre o aprendiz e o mago, agora seguir a jornada, ela tem as ferramentas, o conhecimento, a experiência, agora tem que caminhar, agora é o tempo que vai levar você, e eu quero chegar um dia aqui de novo e entregar para você a varinha preta, você está bem perto disso. Quero te agradecer imensamente, Giovanni, por tudo, por toda a aprendizagem que eu tive com você, Desde o primeiro dia, desde a primeira palestra, desde o primeiro instante, tudo que você me ensinou e que eu levo no meu coração até hoje. Dificuldade para falar, medo de falar, tudo isso realmente a gente tem, né? Mas, com certeza, o primeiro dia que você me deu uma pedra, aquela pedrinha eu tenho guardada, tá ali, depois eu te mostro, tá comigo, eu carrego ela todos os dias, porque é um amuleto e nela eu penso, eu consigo... E agora, essa varinha, que me passou também energia, eu senti a energia que você me passou, ela veio trazer muitas coisas boas para minha vida. É... Que bom! Muito obrigada pela mulher guerreira. Sim, eu sou uma guerreira, né eu acordo todos os dias, 7 horas da manhã, eu estou no hospital, trabalhando com muito amor, com certeza com muito carinho, que eu dou para os meus pacientinhos, para as mães dos meus pacientinhos. Para todos que convivem comigo. Às vezes as meninas dizem assim. Nossa, você não para. Porque eu digo bom dia. E, e é um bom dia. Que as pessoas não estão acostumadas a ver. É um bom dia alegre. Eu acordo alegre. Isso é, tudo foi aprendizagem do dia a dia. Eu ouço você falar. Eu ouço tuas lives. Às vezes de manhã quando eu tô indo trabalhar. Quando eu não consigo ouvir à noite. Eu ouço no período da manhã. Porque aquilo me traz uma energia boa. Então é, agradeço. Agradeço, você é meu padrinho e eu agradeço por tudo que você fez por mim, é, pela minha família, porque eu sei que muito eu aprendi dentro da minha casa também, com meu marido, com meu filho. Então, assim, a oratória não foi só aprender a falar em público, aprender a me expressar em público. A oratória foi uma aprendizagem de vida. E gratidão é a palavra, né? Eu queria te dar um presente, foi muito rápido, mas eu mandei fazer com muito carinho. Olha que e legal! Olha só, olha só o mago, o mago da Oratória! O mago da oratória. <risos> que legal, que benção, Isso. olha é. só. E Um presentinho para você ah, lembrar de mim um depois. Olha viu que bênção! É, é, é um mundo de é um mundo de oportunidades, né? É Um mundo quando o universo ele traz pessoas para perto da gente, ele traz para que a gente possa fazer diferença. Então eu e a Vani estamos aqui hoje, nós dois, um homenageando o outro, é um ritual, mas sabe por que, que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso para ajudar você. Uh, todo esse conhecimento, toda essa experiência não é para nós. É nós só estamos aqui agora fazendo o ritual da troca, da energia, mas para poder chegar em você, ajudar você... Ajudar você, uma mulher que está aí, que precisa de uma palavra de força, um jovem que precisa de uma palavra de força, um desempregado, uma pessoa que não é confiante, uma pessoa que é insegura, uma pessoa que não acredita nela mesmo, que está cheia de crenças limitantes. E é por, é por isso. Tudo que nós estamos fazendo é por você. Então, o que nós estamos fazendo hoje, ó, e aí agora tem uma maga, convite Evani, a palestra dela é maravilhosa, ela é muito sensível, agora está aí, está pronta para o discurso, para a palestra, para a apresentação, para fazer a diferença na vida de vocês. Obrigada. Valeu. Então foi isso, estou muito feliz realmente, foi uma honra entregar. Essa homenagem é uma varinha, é uma ferramenta, um instrumento de um mago. Agora ela é um mago faixa marrom. Chega na preta. Hein? É, o um estágio de, de iluminado. E agora ela vai nessa jornada, nessa jornada agora de aprender por ela mesma a ter uma sensibilidade, uma intuição maior, a jornada continua. Não para, nós estamos sempre aprendendo. E, e essa aprendizagem, ela evolui a nós mesmos, as pessoas, os ambientes e o mundo, tá bom? Então, um abraço e foi muito bom estar aqui com você.